Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba como fazer isso de forma correta e fácil. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer e até bonito, pois dá mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. Mas... O que você realmente precisa é de um treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Mas como você vai conseguir um treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente de videoaulas online que você possa acessar na internet? Simples! Logo logo eu vou te mostrar um blog. E dentro nesse, deste blog tem... Treinamento de videoaulas que te ensino como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Mas não se esqueça de se inscrever neste canal do YouTube.